Olá, meu nome é Melissa Laranja e hoje no chat Melissa eu recebo ela, que dentre todas as perdedoras que eu vou entrevistar é a única que efetivamente ganhou alguma coisa no Queens, o concurso, além de ser absolutamente bonita. Com vocês, Onira Black. Oi, oi, gente. Eu gosto de começar todas as entrevistas perguntando por que os nomes uhum. e qual é o problema mental que te fez fazer drag. <risos> absolutamente todas as drags têm alguma psicose. Então, qual é a sua e por que Onyra Black? Então, é, eu passei por muitas fases na minha vida e uma, de, uma delas foi a ser andrógeno e não binário. Só que teve uma, um, um tempo, uma época assim, que eu falei, gente, não é isso, cara. Não, não tá entrando em mim, não, não tô conseguindo conciliar essa mistura. Falei, isso não sou eu. Aí, na época eu namorava, hum, tipo, meu namorado sempre foi muito presente, ele sempre tava ali comigo me apoiando e tal. E eu, tenho, eu tinha uma amiga de uma irmã, drag, que é a Lua, e ela já se montava. Aí eu falei, ai, será? se sempre teve aquela vontade, mas pô, eu nunca, tive, nunca soube de comprar peruca, comprar roupa. E eu não sabia nem qual seria minha identidade, nem nada, sabe? Então, a minha, eu fui baseando no que a minha irmã drag fazia, sabe? Depois eu fui ver que a gente era completamente diferente. Depois ficou <risos> completamente igual. Aí, é, ela foi me dando uns toques e tal. Eu já me maquiava, assim, de... De poquizinha. De base, não mas não fazia olho, não fazia nada, nada disso. Aí, a bicha começou a se maquiar, começou a se montar. eu falei, vamos, vamos, vamos, vamos. Mas era uma coisa, assim, completamente aleatória, sabe? Tipo, ah, dá pra se montar, vamos se montar. Não, era, não é como é hoje, né? Que eu, tipo, não tenho quase vida de boy, quase não saio de boy pra poder sair montada. Ou então, não, eu consigo me relacionar barba, com isso perfeitamente. Ou então, porque tô sem barba ou sem sobrancelha. Mas, enfim. Aí, o que, que, me, o que me fez falar assim, vou fazer isso e vou. Ah, eu terminei meu namoro, aí eu fiquei, tipo, na, teve uma, uma fase, assim, tipo, na bad, quando a gente termina a gente fala, uh, tô solteira, Vou pegar todo mundo. Mas depois vem a bad e a bad chegou, meu filho, ela chegou arrombando a porta da minha casa. Que é isso? A, a bad bateu na minha porta e eu abri, senhoras e senhores, <risos> não, a agora bad, bad arrombou a minha porta sem mandar, sem nada, digo, olha que horrível. Aí é, eu queria alguma coisa pra poder ocupar a minha mente, a gente tá 100% ocupado pra não ficar pensando em nada. Aí eu tava trabalhando... Eu comecei a fazer um curso de administração, gente, que eu não, não lembro de nada que eu fiz no curso, não sei o que eu fiz no curso. <risos> Mas fez. É, fiz só pra ficar bem cansado, bem ocupado. Uh, aí comecei a, ir a me maquiar nos tempos livres que eu tinha. Aí é, fui me maquiando e fui me dedicando, me dedicando, me dedicando, me dedicando. Quando eu fui ver eu tava gostando do que eu tava fazendo e tava começando a me achar em drag. Aí eu fui, tipo, fui um montando, falei, é, é, eu quero minha drag com essa personalidade, quero minha drag com isso, quero drag com aquilo. Não, não, não, não, não. Aí quando eu fui ver, a Beth já tinha ido embora, eu não tinha percebido, e quando eu percebi eu já tava, tipo, montada, eu já tava tragando, eu tava assim, não sabia. Eu já gente tava maravilhosa. Não, é muito bom você dizer isso, de tipo, eu tava na vibe do não binário e descobri que não era minha. Porque as pessoas têm uma ideia de que as identidades, elas são para sempre. Ou seja, Sim. você achou uma identidade, você tem que morrer para essa identidade. E que se você não assume aquela identidade o resto da vida, era uma mentira. Eu acho que não é bem isso, né? São... São tipo, buscas. Acho que a gente tá se encontrando, sabe? Tipo, tem gente que faz droga há muito tempo e depois vê que não era aquilo que, tipo, é da vida dela, sabe? Uhum. Aí o pessoal fala que... Enfim, tem várias, várias especulações de que... Ou parou por causa de homem, ou porque... Enfim. Ai, ah, gente. em problemas. Só que às vezes as pessoas só percebem que foi bom enquanto durou, mas isso não é pra mim, sabe? É a mesma coisa. Foi muito bom enquanto durou eu ser não binário, eu ser closeira, eu ser poquizinha, mas não é pra mim. Hoje em dia eu me conto drag, tô muito feliz assim. E eu acho que é realmente é isso que eu queria, sabe? Tipo Pegar toda a, a minha feminilidade e jogar realmente numa figura feminina, sabe? É, porque tem vários, vários tipos de drags e a minha é feminina, real. Não é cross, mas é feminina. Eu, tipo, toda a minha imaginação feminina, todas as minhas é, dá, referências é, são são são em mim, no uma nível, Tanto que eu de eu de boy é completamente é outra pessoa. Imagina, é outra pessoa. Outra pessoa. Gente, outra mas. o pessoa. pessoal fala assim, ah, é forçado. Não, não, não. gente, não. Eu gosto de quantos de boy andar de bermuda larga, blusa larga, de boné. Não, não, não, não, não. Mas Quem gente... foi que obrigou a gente a assinar o contrato de que nós temos que estar belíssimas, super... Bom, bem, é saindo do gênero quando a gente tá de boy. Gente, eu tô de boy. Eu tô, tipo, o cão chupando manga. Eu tô o próprio chupacu. Gente, eu também. Por isso que eu fui <risos> para não sair de boy. Não tinha barba, não tinha barba, não tinha brancelha, não não nada. Vamos falar rapidamente da sua trajetória no Prince, porque você venceu a terceira Sim. temporada. E... Não venceu o All Stars. O All... É, o... E você vai explicar por quê, mas como é que foi a terceira temporada pra você? Você tava começando Ai, a se montar ou não? Então, eu já tinha me montado, eu tinha acho que cinco meses de me montando, mas não era cinco meses me montando sempre. Era cinco meses me montando esporadicamente. E quando eu, eu tinha a minha amiga, a Alequina, que tinha participado da primeira, e falou vamos, é um rolê só de drag e tá, tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu já, já tava com esse negócio de drag na cabeça, já tinha saído. Falei, ah, vou pro Queen's. E vou encontrar com ela lá. Cheguei lá, não encontrei com ela, porque ela não foi, não vou. Ficou eu e Sara Ficamos só eu e Sara lá. É, assim, completamente aleatórios. Não conheci ninguém, ninguém me sabia. O pessoal achou até que ela era trans, por conta do peito. Mas, assim... É super natural. As pessoas veem claramente que faz parte do corpo dela. Ah. E dizem ah. que ela é trans. Aí, mas que assim, o pessoal me tratou super bem e tudo mais. O que é bom. O que foi, tipo, super, muito, muito bom. E porque o pessoal tem essa, essa coisa de, é trans, que já aconteceu isso comigo o dia, o pessoal realmente achei que eu era trans, e não me cumprimentar no meio das outras drags. Isso já aconteceu e isso é bem chato. Então, tipo, lá não foi isso. O pessoal veio zoando e tá? tal, não sei o perguntou e tal. E quando eu falei que era drag, o falou, você é drag, tá? Só um pé de página. Se ela fosse trans, ela também podia ser drag. Né? Certo? É sim, uma bem outra bem, questão bem, é importantíssima. É. Mas você é drag e não é trans? Hum, eu tenho que escolher, é, né? Não, vou, eu, na verdade, eu sou o que eu quiser. Então. Conversei com a Miami e tal. A gente, a gente saiu até pra lanchar depois do Twins. E ela veio e falou, ah, se estraga no concurso e tal, não sei quem, não sei que lá, não sei que lá. Aí não, não, não. eu falei, ai gente, eu, tipo, eu sou muito tímido. Muito, muito, muito tímido. Eu nunca subi num palco, nunca tive nem contato com o público, mas a sair agora. Que vai ser, ser jogada nos leões, que é o correto. É, aí a Sara ficou me infernizando. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. A gente vai poder se montar tudo o final de semana. A gente não sei o que, vai conhecer Fulano. Falei, aí fica aqui lá. Ah, é, tem reconhecimento, mas é uma coisa que eu não quero. Eu falei, Sara, vai você primeiro na frente, que depois eu vejo como é que funciona o concurso. E vou. Aí ela não, eu quero montar com você, montar com você, montar com você, montar com você. Eu falei: tá, fui, gente. No último dia de inscrição Eu mandei o meu vídeo Era 11:59 h 59 Sem sacanagem você falou, Se eu abrir o meu e-mail Tá lá o enviado 11:59 h 59 Aí fui Entrei Entrou eu, Sara, Polly e Gerli, né todas, todas, graças a Deus Super iniciantes E sem noção nenhuma Do que fazer, do que estava fazendo Só estava ali se divertindo e pronto Aí, conclusão Ganhei, ganhei o concurso, a continuei frequentando, TV bar, não, não, não, não, até que manhã não teve ideia do Alcoins. Aí eu fiquei assim: ai gente, eu não tô podendo, porque eu tinha. Meu bem, emprego tava meio assim, a minha mente tinha acabado de descobrir que eu fazia drag. Uh, foi uma coisa tipo muito louca, foi... foi horrível, eu não tinha tempo pra nada, eu não tinha cabeça pra nada, eu era vigiado 24 horas, minha mãe é bem maluca. Pé de página, mãe descobriu e não achou nada legal. Nem um pouco. Nossa, não foi... Gente, não foi não foi nada legal. Não, continua não estando sendo. Né? É, não não aí... está sendo. Mas hoje em dia ela finge que não vê, mas na época ela queria me desmontar, me ela me desmontar toda em de qualquer lugar. Aí eu fiquei assim, sem cabeça e tal. Aí teve a, primeira... teve a primeira semana, que foi a Premiere, que eu fui pra Premiere. Gente, pra você ter noção, era pra eu reperformar uma performance minha. Eu esqueci tudo. Eu fui sem o peito, na performance que era com o peito. Fui com uma... Botei alta bota, botei... Porque eu não tinha... Eu não tava com o tempo de ir num lugar, pegar um ou outro, deixar as coisas de dentro de casa, uhum. sabe? Não, não tinha isso. eu minha tava me vigiando muito. E, tipo, eu respeito muito minha mãe. Se minha mãe não gosta, eu não vou botar isso na casa dela. Eu faço da porta pra fora. Aí, teve a semana do MPB, que eu fui também tudo em cima da hora. E acho que logo em seguida, se não me engano, veio da Mulher Gato. Eu sei que foi no dia dos do quadrinhos que eu fiz da Mulher Gato. Eu ia desistir ali, porque eu já estava aqui estourado. Era domingo, tipo, três horas da tarde, sei lá, quatro, cinco. E eu não tinha roupa, eu não tinha música, eu não sabia o que eu fazer, eu não sabia nada. Aí, falei, aí as meninas falaram, vai pro Cuniz hoje, vai vir pra cá se montar. Eu falei, gente, eu não vou mais não, eu não sábio falar pra minha amiga que não tá dando pra mim. E é isso. Lequino não aceitou. Ela falou, você não vai sair. Isso aqui é amiga, né? Eu não vou permitir isso na minha presença. Lequina falou, você não vai sair. Aí, enquanto eu tava no trabalho, Lequina viu música, Lekina viu roupa com a Sara, viu tudo. Beijo, Lekina. Beijo, Lequina. E eu só cheguei, ela falou assim, você vai botar isso, a sua música vai ser essa, e você vai subir, e você vai fazer isso. Aí eu falei assim, eu vou tentar. <risos> tá bom, eu vou tentar. Tá Aí, foi. Foi uma performance, digamos que inesquecível, que as pessoas comentam até hoje, acho que vão comentar pro resto da vida, que foi onde eu perdi a peruca. <risos> ai, ai. Mas acontece, né? Acontece. Quem nunca perdeu uma peruca? Aí foi indo, no decorrer, e continuei participando. Gente, amei tipo Eu amo sempre estar no TV Bar, sabe? Eu frequento quase sempre, praticamente. E uma, tipo, no mês, eu acho que só falta um domingo. Eu, eu me sinto muito bem lá, então... Eu adorei estar tá, tipo, tá de volta para a competição, é, eu gostei muito de, de voltar tipo, a brincar, curtir tudo mais. Apesar que eu não tava com muita cabeça, mas eu achei que não podia tipo, passar negatividade. Tipo, uhum. ai ah, gente, fui mal por conta disso, não tinha pra me justificando, sabe? Eu fui lá, brinquei, curti e é isso. Olha, eu como público não tinha a menor ideia que você tava passando por vários problemas, porque pra gente você tava se divertindo. Uhum. Tanto que eu gosto muito da sua última apresentação, eu sempre comento isso, tem no YouTube, eu vou botar o link aqui depois, é, que você, da Club, tipo, da Club Kid, que você fez uma festa, botou um monte de viado em cima do palco, ela foi com dois balões no lugar dos peitos, achei achei maravilhoso, achei muito divertido, porque a pessoa faz é, auto-piada, é ótimo. Achei muito bom, pra mim isso tava ótima, tranquila, hidratada, saudável, Eu tava sã, tava louca, desesperada, batendo a cabeça na parede. Sim. Isso é que é artista, gente. A pessoa tá querendo pular da janela, mas ela não pula porque ela tem uma performance pra fazer. Entendeu? Aprendam. Ah, e a Lequina não deixa também. E a Lequina não deixa. A aqui não deixa nada. A Lequina é, é o índio da, da, da galera. Tipo, não, pode não, pode, isso, não pode fazer isso, não pode. Vou fazer uma pergunta trágica? Porque hum. a gente faz perguntas trágicas. É, bom. O que, que você tem a responder <risos> com a Irina Leblon colocando um DVD da sua temporada no lixo? O que, que você achou disso? Eu achei engraçado. Na hora eu fiquei assim, meio sem graça. Mas eu achei, gente, eu achei nada demais, pô. É... Sei lá, eu não sei o que dizer. Porque eu cheguei na hora e fiquei rindo. Aí depois ela veio falar comigo e tal. Assim, eu falei, gente, eu levei super na esportiva. E ela até botou um gif que fizeram deu recebendo é, o DVD, assim, eu fico assim... Ah! Ah. <risos> ah, mas gente... Ah, tá. Acontece, tem gente que fala. Ah, a terceira season foi a pior season, enfim, foi a, a mais chata. Gente, a culpa não é minha, a culpa não é das meninas que estavam lá. aulas de vocês. e é, é. Vocês não foram, então assim, fazer o quê? E, e eram realmente, pessoas estavam começando Sim, a. Sim, é gente, assim, é, nós é jogando Shade, sabe? Nem nada. Mas eu acho que a terceira Season foi chata, porque realmente foi a Season mais justa, né? Foi a Season que mais teve só a iniciante. Ninguém tinha noção de nada, ninguém sabia nada, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem outras regs. Tipo, acho super ok ter. Tem que estar o movimento Drag. Não importa com o iniciante ou não. Mas uma coisa que eu fiquei bem assim. Pelo menos na minha Premiere. Eu fui de peito, fui de pé, de nada fiz Death Drop, fiz Vogue. E o pessoal ficou falando, nossa, você parece que veio para competir, parece drag roupa. Eu Falei, gente, eu não sei fazer nada no palco, entendeu? E as pessoas, não parecia que elas não estavam indo pra um concurso de iniciantes, ver drags iniciantes. Elas estavam indo pra um concurso de drags, que elas queriam drags roupou. A gente e... tem que entender que ninguém nasce performer não, tá? As é. pessoas, normalmente as pessoas que são muito bem na sua primeira apresentação, têm background de teatro, ou já falam em público, ou trabalham com o público há muitos anos e aí já é uma coisa muito diferente é. de você botar uma peruca e encarar isso, porque não é fácil, tá? Se você acha que é chata, amor, pega você, bota a peruca na cabeça e vai lá, tá bom? Então tá bom. Muito importante dizer, você tem uma house ou você não tem uma house? Ou são só pessoas que são suas amigas? Gente, e Você então... não tem parentesco com a Aurora Black? Essa é a pergunta importante. <risos> Gente, não tenho nenhum parentesco com a Aurora... Entendeu? Uh, o meu nome é Black de Black China E é sem o K no final Justamente por ter essa coisa superficial Do quadro largo, do peitão Dessa coisa bem snob E a Aurora Black é Black do nome dela mesmo E não somos House of Black Ninguém A Aurora tem a House dela com as Blacks dela A minha House Dash A House da, da Ken, se é da Kessler Han E acho que é só nós somos gatinha e sedentas, somos uns grupos de só vagabunda, que sai, volta toda borrada, paga o berca-boca mesmo, ninguém é isso. Ninguém é... Não. Eu acho absolutamente <risos> maravilhoso, inclusive, queria. Mas, <risos> na minha idade, pega um pouco mal que a pele é safada, não dá, né? É, muito obrigado por esses esclarecimentos, ah, porque assim, as pessoas não precisam de uma para serem amigas. Hum, então, muito bom. Foi um prazer te receber. Ai, Ótimo louco, ouvir louco, sua vida. Louco, você louco. conta sua história muito bem, cara. Certo, Acho cara, é um livro. Acho maravilhoso. É um tragédia só, É, eu, é eu, gosto, tragédio, né? eu gosto. Eu mas... gosto <risos> Na verdade, essa é uma tragédia disfarçada. De ah, pegamos vocês. Ah, chegamos vocês. <risos> tá bom? Estamos sempre no Queens Concurso no TV Bar, em todos os domingos. Se você é do Rio, vá. Se você não é do Rio, vem então pra bem. cá, porque você tem de no cartão de crédito pra quê? Né? Que é pra ir pro Queens. E agora o Uber tem aquelas viagens mais baratas do dia a dia. Dá pra vir? Dá pra vir. Dá pra pelo menos voltar, porque é 5 horas da manhã. Ah, é sim. Então era só isso que a gente tinha pra dizer. Um beijo grande e até o próximo Chá de Melissa com outra bicha.